Expresso. A conjuntura política, já, se, já tinha separado aqui de manhã os links para gente conversar, é quando Bolsonaro rouba outra bandeira que deveria ser nossa, o sistema seguro de votação. Por que agora? Essa aqui é a pergunta. Né? A pergunta, se, enfim, sempre é saudável se debata o sistema eleitoral brasileiro, né? porque é a discussão proibida. Agora, por que agora? E por que, que ela é apropriada pelo Bolsonaro? É uma bandeira que era do Brizola, porque ela é apropriada pelo Bolsonaro. Ela não foi apropriada pelo governo. Você viu o general Heleno falar da urna? Você viu o general Mourão falar da urna? Você viu o, o major Vitor Hugo no Congresso, né, o líder do governo na Câmara, falar da urna? Ou foi a pessoa física Bolsonaro? Né? E nos Estados Unidos, em viagem... Eu tenho algumas hipóteses, eu não tenho, não tenho fonte no Palácio do Planalto, não tenho fonte no estágio do Jair Bolsonaro, então eu tenho algumas hipóteses que a gente pode relacionar ao que aconteceu até aqui. Né? Agora, o, que, o mais importante nessa pergunta é aquele cui-bono e o timing. Né? Então, as as meta-perguntas, a né, meta-análise que a gente faz sempre sobre o noticiário. Então, em vez de entrar e responder por reflexo, ah, se o Bolsonaro falou A, então eu tenho que falar anti, é, menos A. Não, de forma nenhuma. É indefensável o sistema de votação no Brasil. Né? Anos e anos e anos dos experts mais engajados, como o Diego Aranha, é, que teve até que, em alguma medida, isso incentivou a sua saída do Brasil. Hoje ele, é, ele era professor na Unicamp, hoje em dia ele é professor numa universidade em Copenhague, na Dinamarca, porque houve muita pressão quando ele mostrou algumas fragilidades no sistema eleitoral. E cada ano eles dizem que remediaram a fragilidade anterior, mas novas são criadas, enfim, e... O que, que aconteceu nesse ano? Qual foi o desdobramento relevante para a história do sistema de votação? O TSE emitiu uma resolução, um instrumento, dizendo que o Exército passava a ser uma das instituições que faria a verificação da programação, da transmissão e da totalização. São as três fases em que há vulnerabilidades é, no, no sistema de votação atual brasileiro. Né? Então... O, e há, inclusive, se eu, se eu tivesse tempo, eu ia procurar aqui, não, não pude, infelizmente, nas minhas redes sociais eu compartilhei tempos atrás, a gente chegou a comentar aqui no programa com a presença do Piero Larni, que também anotou esse desdobramento do exército ser habilitado, né? isso aí foi a senha né? de que realmente está tudo dominado. É, mas tempos atrás, o general Mourão estava dando uma dessas palestras que ele dá Brasil afora, e uma pessoa da plateia fala ah, general Mourão, mas vem cá, esse negócio aí da urna, né, como é que vai ser, porque a urna é insegura e tal, falando tudo correto, né, mas a gente precisa ver qual o desdobramento disso nesse contexto de fechamento clandestino do regime no Brasil. E o general Mourão falou o seguinte, não, não, não, não, não se preocupa não, que a gente está de olho nisso, nós vamos resolver essa situação e vai ficar sob nossa responsabilidade. Meses depois, se não semanas depois, sai a resolução do TSE habilitando o exército para ficar por dentro da programação da... Da, da, do método para transmissão e totalização da votação. Eu devo dizer o seguinte, né, a gente já trouxe mais de uma pessoa aqui ao programa, inclusive pessoas que exerceram mandatos, e a conversa de boca pequena, que principalmente em eleição proporcional, é comum, né, é comum. E há casos assim esquisitos, né, em que você vê aquelas pessoas com votação zerada, sem terem sido inabilitadas pela justiça eleitoral, porque antigamente o pessoal não tinha muito cuidado em disfarçar, né, havendo esse esquema, não tinha muito cuidado de disfarçar. Então, eles pegavam, o que, que acontece, né, qual é o relato que a gente recebe, ninguém quer vir em on falar, mas em off fala, pessoas aí que exerceram mandatos, é, que a pessoa que teve o voto proporcional... É uma das formas, tá gente, assim, se há, a pessoa que recebeu uma votação proporcional e não chegou ao quociente eleitoral, ela não teve a votação mínima para entrar naquele cargo por eleição proporcional, ela recebe a ligação é, de alguém aí do esquema da justiça eleitoral e fala, olha, você não entrou, está aqui, sei lá, com 15 mil votos, vamos dizer, o quociente eleitoral era 50 mil, você conseguiu 15. É, você está interessado em repassar a sua votação para uma outra pessoa que tá, sei lá, com 45, tá com, entendeu, assim, na, beira, na beirada para passar, é, e assim, se a gente oferecer um X, não Há relatos e relatos, na né, em mais de um estado da federação, inclusive é um caso concreto que levou à anulação de um pleito, né, há uma eleição no Rio de Janeiro dos anos 80, 85, 86, eu não tenho certeza, você vê que é um caso que quase ninguém conhece, mas, inclusive, a primeira eleição em que o pai do atual presidente da Câmara chega a Brasília, o César Maia, que era secretário de Fazenda do primeiro governo, Leonel Brizola, que inclusive se torna secretário da Fazenda, em reconhecimento a ele, na campanha de 82 do Brizola, que era um quadro técnico, ter identificado a manipulação, a fraude da Proconsult na totalização dos votos, esse caso é mais conhecido, e aí em reconhecimento, né, aquela pessoa, aquele nerd que chegou e descobriu isso, o Brizola colocou ele na Secretaria de Fazenda, mas era um quadro técnico, que não tinha nenhuma exposição política. E aí, né, eu tenho material separado dos anos 80, tudo isso aí um dia, eu, eu não tive tempo, mas talvez agora seja a janela de oportunidade para tratar disso, né, que eu acho que essa é a gênese desse sistema que vive hoje. O, disse aí o pessoal que acompanhava a política que nesse momento, é, a despeito do Brizola, que não sabia disso, o Cesar Maia, ficando na Secretaria de Fazenda, teria montado, permitido que fosse montado o tal do caixinha do ICM, né, naquela, como se chamava naquela época o ICMS, né, em que você né, é, administra a sonegação combinada com grandes contribuintes e em troca, né, uma percentagem do que não é pago ao Estado, vai formar um caixa 2, para partido, para uma determinada pessoa. E aí há esse relato no Jornal do Brasil, dos anos 80, de que, segundo esse relato na Secretaria de Fazenda do, do, do, do, do Cesar Maia, teria sido articulado esse esquema com os fiscais do ICM. Eu não sei se foi a primeira vez, mas pelo menos ali é certo que foi articulado. E que esse dinheiro formou um caixa 2 que teria comprado a primeira eleição do Cesar Maia para a Câmara Federal. É, é, o relato, eu vou pegar aqui, a, a, a, se, eu não, se eu não falar hoje, eu prometo que eu falo amanhã, eu tenho tudo salvo aqui, e aí o que aconteceu? Nessa eleição que chegou a ser anulada né, e refeita em 85, 86, já conversamos até sobre isso com o Oswaldo Menes, que é um quadro histórico do PDT, aqui no programa, é, havia um esquema que foi descoberto àquela altura no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro comandada para uma senhora com um sobrenome grego, inclusive o apelido dela, né, o nome no crime era A Grega, era Maria Estravapoulos, uma coisa assim, achando aqui o artigo que eu coloco, em que ela vendia, fazia exatamente isso. Então ela falava: olha, quantos quanto você quer comprar? Tinha uma cotação, né? cada mil votos é tanto. né? E, tal, e aí o pessoal comprava com base nela, na época, né, enfim, refeiço o pleito, mas, mas nada leva a crer, nada leva a crer mesmo que toda essa, essa engrenagem tenha sido desfeita. Pelo contrário, ela só vem a ser sofisticada. E você veja, se isso acontecia nos anos 80, em que o voto não era impresso, não, era na mão, feito na mão, e apenas a totalização se digitalizava, você né? imagina hoje em dia que não tem o comprovante. Então, o sistema de votação no Brasil é indefensável. E você não pode agir por reflexo falando ah, se o Bolsonaro está falando que é ruim que tem fraude, então tem que falar que não tem fraude e é bom. Foi exatamente isso que a campanha do Fernando Haddad fez no, em 2018. Exatamente isso. Foi exatamente isso. Então, o Bolsonaro, naquela altura, falou, antes do primeiro turno, olha, só não ganha no primeiro turno se tiver fraude. Aí vai a campanha do Fernando Haddad, entra no TSE para tentar proibir o Bolsonaro de colocar em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. Ou seja, acreditando, credenciando quem, dali alguns dias, sacramentaria a derrota. Então a gente nunca poderia questionar. E é exatamente aquela história da abordagem direta da guerra híbrida. Você joga um incentivo já sabendo como aquela pessoa vai, vai é, reagir e ela vai reagir de uma forma que é contrária aos seus interesses, interesses de quem está agindo por reflexo. Né? Então, mais uma vez, eu não vi ainda, graças a Deus, que eu vou me sentir raiva, mas certamente daqui a pouco os personagens vão continuar, vão começar a me marcar em pronunciamentos de quadros do PT, sobretudo, imagino, vai né, é terraplanismo questionar, nós temos o melhor sistema eleitoral do mundo, Brasil potência, ninguém segura, né, o mais tecnológico, porque é uma maravilha, duas horas depois de encerrado, a gente já sabe o resultado e tal, eu não tenho dúvida, porque criou-se um tabu dentro do PT, estimulado pelo PT jurídico, que é muito próximo da aula de tecnologia da informação do partido, que por sua vez é muito próxima da área de tecnologia da informação do Tribunal Superior Eleitoral, que, por sua vez, né, descende do pessoal da Secretaria Especial de Informática do regime militar, ou seja, pessoas que não têm nenhum apreço pela soberania popular, pelo voto, na né, haveria de ser um tabu jogar com isso, e é uma, há uma interdição. O PT é o maior defensor, incrível isso, o PT é o maior defensor do sistema de eleitoral inseguro do Brasil. Aliás, aliás, vamos lembrar que o trabalho do. Leonel Brizola, junto com Roberto Requião, levou a aprovação da primeira lei, é, determinando a impressão do voto, que foi sancionada pelo Lula, e aí logo depois ele é convencido pelo PT jurídico a retirar, eu não sei se foi uma medida provisória, o que foi feito, e voltar atrás, já tinha sido sancionada, né? e até hoje é uma das anotações em tom de reprovação que o, que o ex-senador Roberto Requião guarda com relação é, a atos do presidente Lula, na sua passagem pela presidência. Aí tá voltando o Daniel Simões para conversar com a gente, mas então eu vou só concluir esse tema. Peraí, deixa eu colocar o nome dele aqui direito. Já está colocado, olha só. Então, só para terminar esse tema aí da urna eleitoral, lembrando, tem muita coisa ainda para conversar com vocês personal. Tem Inclusive aquela, aquela volta do Romulão Sincerão, num dia que não, num dia que não é fácil, num, em horas que não são fáceis aí né mas enfim que a, a constatação de que a saída é mais difícil do que a gente achava se reforça né então deixa eu ver aqui olha eu coloquei lá na, na opa peraí deixa eu fechar seu microfone ah, volta para minha tela voltou então olha só eu coloquei lá no twitter né várias pessoas me marcaram nisso é, eu coloquei aqui ó peraí volta volta volta opa não vai para frente cadê meu tweet aqui, não, não, eu sei, não, eu tô falando sozinho, melhor, eu tô falando com a tô falando com a minha <risos> navegadora, deixa eu ver, oh, fe... será que eu fechei ah, sem querer? É, fechei sem querer peraí, ó, tá aqui então, olha, o Guilherme Andrade me marcou né, numa publicação aqui do Brasil 247 compartilhada pela Glaise Hoffmann, Hoffman né? ele falou, ó, fraude é você, Jair Bolsonaro eleito com mentiras na internet ai gente, como falou o Piero, a maior fake news de 2018 é dizer que a eleição foi resolvida por fake news, gente Aí falou, não segue a Glaze, não participou de debates, não disse que o faria, é fraude do Moro, o juiz político prendeu Lula para facilitar a sua vida e foi, foi pago com o Ministério da Justiça, falha da crise do país, irresponsável. É, irresponsável por quê, a senadora Glaze? porque que o Tanta simpatia, responsável por não falar da crise, eu concordo, e é responsável por colocar em dúvida o que é indefensável com o sistema eleitoral do Brasil. Né? Ainda bem que não está detalhado. Se é a segunda hipótese, ainda bem que foi, não foi detalhado o suficiente, a gente pode ficar na dúvida. E aí o Guilherme de Andrade me marcou e falou o seguinte: ó, o pior é que o Bolsonaro está certo, pois o resultado já estava dado nem precisava ter segundo turno, o PT, que devia não ter participado para poder denunciar a fraude, que era a própria eleição, no final, mais uma vez, só deram munição para o adversário, e isso foi o que a gente defendeu no Duplo Expresso, mas não que o PT não lançasse candidato, anunciasse uma retirada da eleição, não, que ele tivesse radicalizado e mantido até o fim a candidatura do Lula ao preço do TSE caçá-la, não era o PT que tinha que dizer eu não participo, era o TSE caçar, aquela derrota estava dada, né, e o que a gente poderia fazer é tentar diminuir o valor simbólico dela. Foi isso que a gente defendeu e até hoje estamos convencidos de que esse era o curso correto e o tempo nos deu razão, né? Com certeza aquela derrota estava dada, né? E aí, olha só, outra pessoa aqui, a Mônica, comentou o seguinte, ó, estão roubando, parece que ele deu essa declaração e foi bastante repercutida no jornal da Record, né? E aí tá aqui, ó, a Mônica... É, nossa cara expressional, Tamoni USP comentou o seguinte: estão roubando tudo, até o nosso discurso de que o sistema de urnas é passível e muito de fraude. Se você quiser né, se inteirar de dados, pesquisas, matérias, há um compilado definitivo para você ver como o sistema eleitoral no Brasil é inseguro, reunido nesse artigo aqui, de 7 de julho de 2018, lá no Duplo Expresso, publicado com o título Fraude Eleitoral Dois Pontos. Partes da Máfia. STF e PGR fazem confissão ao mentirem para negar a impressão do voto, né? porque houve ali, mais uma vez havia uma lei determinando a impressão, veja você, lei de autoria do Jair Bolsonaro, que foi vetada pela Dilma e o seu veto foi derrubado pelo Congresso Nacional, que, em senso que significa deputados e senadores votando juntos, por mais de 70%, aí você fala, olha, mas se, se o Congresso Nacional que foi eleito nesse sistema, por que, que ele é contra? porque ninguém aguenta mais ser refém da justiça eleitoral e dessa máfia. Primeiro porque você tem que pagar, e não é barato comprar o voto, e segundo que se você não pagar, podem tirar o voto que você efetivamente teve. Então, eles, o, a classe política quer, tem todo o interesse em parar de ser refém, em parar de ser extorquida pela fraude na justiça eleitoral. Isso em off as pessoas vão dizer, mas em on não vão, porque elas têm medo justamente de serem sancionadas pelo sistema. Impressão do voto não vai haver mesmo. E olha, você que está me assistindo, eu vou fazer aqui uma aposta ousada, será que eu vou errar? Mas eu aposto, não vai haver impressão do voto, não há o menor risco de haver impressão do voto. E o Bolsonaro falar isso nesse momento, é, é, justamente não havendo a possibilidade de haver impressão, é que é curioso e a gente tem que passar numa segunda etapa a especular sobre as suas razões. Por que, que não vai haver impressão do voto? Porque para um regime que está se fechando clandestinamente... Não há nada melhor do que o atual sistema eleitoral do Brasil que não deixa prova da votação para uma recontagem né, e para uma auditoria. Então, assim, imaginando, por que que o Bolsonaro faz isso? É um é, primeiro ele Tá. tem várias hipóteses que não são mutuamente excludentes. Então, diante do creche aí da Bolsa, isso é um tema que mexe com as paixões, né? ele vem trabalhando isso na base dele há muito tempo, e você consegue fazer um sequestro de pauta. Então, em vez de falar que a poupança da classe média virou pó, e vai virar pó cada vez mais, você fica falando, se imprime, não imprime o voto, e tal, e que, mais uma vez, eu aposto aqui, não vai ter consequência prática, não há risco do voto no Brasil passar a ser impresso, não com as forças que estão aí, representadas no Executivo, que mandam... Em indiretamente, ou quase diretamente, na justiça e também na justiça eleitoral. Eles têm todo o interesse em manter da forma que é agora que eles têm o controle. Né? Antes era a máfia da justiça eleitoral, agora até de papel passado o exército controla, é uma das autoridades habilitadas a ver, fazer a verificação, ou seja, trabalhar junto lá com os programadores do TSE. Então, não há nenhum interesse em mudar isso daí. Então, por que, que o Bolsonaro faz isso? Pode ser uma coisa que mexe com paixões e se, sequestra pauta? Certamente. Né? E com uma agenda legislativa passando aí que ninguém comenta, então, Patriot Act, Independência do Banco Central, vamos lembrar aí das denúncias de Maria Lucia Fatorelli, o Zerola mandou nessa manhã um pronunciamento da CNBB contra esses projetos de lei da Independência do Banco Central, é, vou ver se ela pode vir aqui comentar com a gente, e... Também, a, a, a, porque o Bolsonaro, você vê que não é o governo, de uma forma geral, colocando em dúvida. Pelo contrário, quando questionava o general Mourão, quis acalmar a sua base, a registro em um vídeo, falando não, agora a gente está de olho, não se preocupa, porque a gente vai, se, se há um problema, a gente vai resolver. Aí eu penso, foi uma ousadia do Bolsonaro, em estando numa viagem estrangeira, não estando cercado por todo o staff de generalato, entreguista, que normalmente está no seu entorno, porque o Bolsonaro, que a gente vem descrevendo semana após semana, mês após mês, ele hoje em dia é totalmente refém desses generais. Né? Eles têm ele totalmente controlado, usando até a história da Marielle Franco. Né? Que eles vão administrando. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, eu até perguntava da última vez que o Piero esteve aqui, né, na semana passada, qual é ainda o poder de agência do Bolsonaro? E que medida ele ainda pode operar a presidência da República, mostrando é, como um, uma arma de barganha contra o plano que os generais têm pra, de descarte dele. O Bolsonaro é um fusível a ser queimado nessa engrenagem. Os filhos dele, junto. Né? Esses militares não querem dinastia Bolsonaro. Então, a gente pensa que o Bolsonaro, quando ele vem e faz pronunciamento público, essa é a nossa interpretação, dizendo no meu governo não privatiza Banco do Brasil, não. No meu governo, acho que não vai ter privatização do, do, dos Correios, não. Correios eu acho que ele já admitiu, mas ele falou claramente Banco do Brasil, que é uma das joias da coroa a serem desnacionalizadas. Toda vez que ele faz esse, esses pronunciamentos contrários à agenda do Paulo Guedes, a gente lê, ele falando, olha, mal ou bem, se vocês querem manter o formalismo, a ilusão das instituições que estão normalmente, quem tem que assinar sou eu. Quem está com a caneta sou eu. Então, a gente tem que chegar... Eu posso dificultar, não posso impedir, sou refém de vocês com... Né, com toda a minha capivara, a capivara dos meus filhos, e até essa história do assassinato da Marielle. Se vocês é, querem que eu pare de dificultar, isso, isso é operar ali o poder de agência deles. Se vocês querem que eu pare de dificultar, é operar a presidência da República, operar a caneta presidencial. É isso que o Bolsonaro está fazendo para garantir paraquedas de ouro dele, o golden parachute dele dos filhos, o futuro, já que ele já deve ter percebido nessa altura que ele é um fusível a ser queimado né, e descartado para o ele e a sua prole então ele está operando para tentar garantir com essas pessoas que estão agora controlando o processo político naquele que a gente chamou aqui né, de, o, de o, o, o, um deep state iraniana no Brasil, né, os quatro cavaleiros do apocalipse, quatro cavaleiros não eleitos a mídia, a velha a globo e a nova rede social estadunidense a finança transnacional e duas castas do Estado não eleitas, né? a juristocracia e os militares, de alta patente, o generalato, né? o alto comando. Então, esse pessoal controla o processo político com ficha limpa, etc., e financiamento, controlam quem pode ser candidato, quem pode ganhar, quem pode governar sem ser desestabilizado, quem depois pode se reapresentar e não ter suas contas reprovadas, na improbidade, etc. Então, eles vão escolher só quem não coloque esse projeto de subordinação do Brasil, ao imperialismo grosseirista em xeque, em questione isso. Né? Então, você pode ter a tal festa da democracia como foi em 2018, entre Fernando Haddad, né, que disse que ia vender reservas, que disse que ia botar Marcos Lisboa como autor da Ponte para o Futuro como ministro da Fazenda, Marina Silva, né, que dizia, mesma coisa Merelles mesma coisa, Bolsonaro com Paulo Guedes, né? então você não pode questionar o neoliberalismo no Brasil de um lado e a subordinação geoestratégica ao, é, ao, ao decadente, mas ainda hegemônico imperialismo anglo-sionista então essa é a tal festa da democracia que esses quatro cavalheiros do apocalipse não eleitos vão garantir daqui para frente se realmente eles conseguirem consolidar esse modelo é, de, de noocracia iraniana né? a palavra é difícil, mas você vê o eu visualizei isso, escrevi 2016 2017. Com o tempo, só foi confirmando, confirmando, confirmando. O que acontece? Nesse quadro, não faz sentido nenhum, já que eles agora estão com pleno controle, eles quererem imprimir o voto e que a soberania popular possa colocar em xeque esse modelo. Né? Então, é perfeito. Por isso que eu falo que não há risco. E aí, eu leio em um Bolsonaro em viagem, portanto, menos cercado que o usual trazer essa questão da, da, da impressão do voto, eu leio nisso. Primeiramente, sequestro de pauta, pode ser, mas eu acho que principalmente é ele mais uma vez operando o, a presidência, operando o que, que ele ainda é para esse consórcio do poder. Porque o Bolsonaro é a figura carismática daí que tem é, densidade eleitoral mas pode questionar se ele tem tão, tanto, tantos votos quanto o que foi dito no segundo turno, eu não tenho como saber, agora, que é possível criar a sensação, a percepção social de que há bolsominion, há bolsonarista, isso é certo. O que, que, que, que existe, o que você identifica no seu dia a dia? Bolsominion ou Hel Elenominion? minion até Morominion quem tem uma ascendência carismática maior, de forma que se um resultado eleitoral vier de ah, ganhou o Bolsonaro reeleito, ganhou esse grupo reeleito, quem causaria menos estranheza é, para a população? Aquele que você vê ostensivamente, que, exibe, que tem uma base social, né, a gente pode questionar o seu real tamanho, mas que tem uma base social, ou pessoas que não tem nenhuma base social como o um Mourão da Vida, como o General Heleno, etc. Então, o objetivo, um dos objetivos desse pessoal que está no Conselho de Poder, é justamente desidratar o Bolsonaro, por isso que ele vai sendo queimado lento e gradualmente, eles querem acabar com essa ascendência carismática que ele tem, sobretudo na base das forças armadas e nas forças policiais, né? isso é perigoso, pode quebrar a hierarquia, então eles querem queimar o Bolsonaro, é para ele sair como um fuzil queimado, mas eles têm que fazer isso lento e gradualmente, de forma que não ameace a ocupação atual do bloco de poder, não é? E o Bolsonaro, vendo isso, ele quer, enquanto ele ainda tem essa alavancagem de ele ser quem tem densidade eleitoral, você vê que eles já ficam toda hora tentando criar o Sérgio Moro, não é? Vira e mexe, sai pesquisa aí, não, o Moro já tem mais voto que o Bolsonaro, tem mesmo. Você tem como saber? Você confia nos, nos pesquisas do Brasil? Mas eles ficam toda hora tentando mostrar Bolsonaro, você não é tão importante pra gente, não. A gente já tem uma alternativa que dá tanto voto contra você. É verdade? É mentira? Quem vai dizer Folha com data Folha, Globo com Ibope e a justiça eleitoral com voto não impresso. Nós não temos como saber. É por isso que esse sistema é ideal para esses generais, é por isso que, como eles têm controle do Bolsonaro, eu tenho certeza, estou dizendo aqui, quero ver se eu vou quebrar a cara dessa vez. Olha que eu <risos> não me lembro de uma vez que eu tenho quebrado a cara aqui, é... fora aquela história do general Heleno, que eu fui enganado junto com o presidente Lula, por exemplo. Mas eu não vejo por que esse grupo, que tem o controle total do Bolsonaro, levar a impressão do voto, para eles é ideal isso, inclusive para relativizar a importância do Bolsonaro nessa, né, como uma pessoa que provoca a manifestação psicossocial de haver uma base desse bloco de, de poder, desse bloco de governo. Então, eu arrisco aqui dizer que não há chance da impressão do voto sair, e eu acho, lendo aquela história do Bolsonaro tempos atrás, de não, no meu governo não vai privatizar Banco do Brasil, não. E agora, em viagem, menos cercado, falar a impressão do voto, eu acho que é mais uma vez ele operando... Primeiro o, o microfone de presidente e a caneta em segundo lugar, para falar para os generais claramente. Eu ainda não sou fusível queimado, eu ainda não sou descartável, eu ainda tenho como provocar problema para problema vocês. Então vamos conversar direitinho, né, que eu quero assegurar eu não quero reverter a destruição do Brasil, não, ele está muito bem obrigado com a agenda do Paulo Guedes, ele falou, não, se vocês querem que eu pare de atrapalhar, primeiro no plano econômico, a agenda da de destruição do Guedes, segundo no plano político colocando em xeque quem não tem voto se vocês querem que eu pare de atrapalhar então vamos nos acertar direitinho para o pós-governo, o que, que será de Jair Bolsonaro o que, que será da sua prole, essa é a leitura que eu faço, eu quero saber se você expressa concorda comigo ou não, o que é fato mais uma vez, é que no mérito ele está corretíssimo e vai ser terrível ver mais uma vez o PT sair em defesa desse sistema que é indefensável. Né? Então, mais uma vez aqui fica a recomendação de leitura. Inclusive, você vê uma pessoa que é, empunhava a bandeira da impressão do voto até pela sua origem brisolista, era o saudoso Paulo Henrique Amorim. Nós contamos com a grande honra dele ter pego esse artigo aqui. Fraude eleitoral, dois pontos, parte da máfia, STF PGR fazem confissão ao mentirem para negar a impressão do voto, o Paulo Henrique Amorim pegou e republicou lá no Conversa Afiada a essa altura. E realmente, é assim, com pessoas que acompanharam muito de perto ao longo dos anos aqui, é uma, sabe, um, um compilado de várias coisas esquisitas que você fala ou, olhando isso aqui, não. Não tem como defender esse sistema eleitoral no Brasil. Né? Então... Aqui a Glaze Hoffman ficou né, em cima do muro, falou ah, irresponsável e tal, mas não chegou a defender nominalmente o sistema de votação, ficou ali é, em cima da navalha. E eu queria registrar aqui né, que aos poucos o, o tabu começa a ser quebrado. Né? Então, o, tem uma pessoa aqui que é petista, é, que é, várias vezes é, questiona alguns posicionamentos nossos por, em defesa do partido, mas é uma pessoa correta, né, na maneira que se manifesta aqui, quando ele sai um pouco da linha, eu dou uns petelecos nele. Mas, enfim, é o Valfredo Carlos. E ele mesmo, sendo um quadro do PT, falou ó, ninguém defende urnas eletrônicas no Brasil, a não ser que seja um beneficiário da manipulação do resultado. O problema foi colocar o processo eleitoral na mão de juízes e não de cidadãos. Mais do que, mais do que juízes, ou oh, Valfredo, juízes bandidos, né, que, que criaram essa máfia desde os anos 80, quando começa a ah, processo de digitalização da contagem de votos, hoje em dia até na própria votação, não deixando prova, contra prova para uma recontagem, para uma auditoria. E eu registrei, eu falei, muito bom, muito bem, é raro um petista usar falar isso. Há uma estigmatização enorme dentro do partido desse tipo de questionamento, e que foi um trabalho né, muito engajado da turma do PT jurídico, da turma do José Eduardo Cardoso. E você tem que notar que quem lutou por essa estigmatização dentro do partido sempre foi o pessoal dentro do PT que entrava em eleição proporcional. Né? Entrava assim. Qual é a densidade eleitoral, qual é a representatividade social de um José Eduardo Cardoso, quando ele era ali é, procurador do município? Ele tem mais voto do que, assim, pelo menos é, numa análise preliminar do que lideranças de movimentos sociais, sindicalistas dentro do PT. E como que sempre, né, nesse sistema proporcional, em que dentro da sigla quem tem mais voto entra, vai na frente e entra, como que o Cardoso sempre conseguiu entrar em toda a eleição proporcional que ele disputou? Né? Começando na cidade de São Paulo, como vereador, deputado federal e tal. Não é curioso né, que a pessoa que interdite a, a discussão estigmatize, falando que dentro do PT que é Terraplanista, quem quer apenas o papelzinho do Brizola, sempre tenha sido beneficiado pelo esquema? Né? Então há essa interdição, e é incrível, os petistas são mais realistas que o rei, porque, vamos falar a verdade, você pode ter todas as restrições ao PT, mas qual sigla hoje tem o voto popular, né? e, e, historicamente? Né? E qual força política? É o Lula. Então, como é que quem tem foto, voto de verdade não quer resguardar o voto? Né? Então, foi um trabalho, assim, a gente tem que tirar o chapéu dentro do PT de interditar esse debate, e os petistas são sempre mais realistas que o rei, né? e fazem o jogo desse esquema, é, do, da justiça eleitoral que a gente ouve, se a gente sabe você acha que o pessoal do PT não sabe o que, que acontece em votação proporcional é, Brasil afora mas eles fazem mais esse serviço para o sistema e para o fechamento de regime saindo em defesa do indefensável então o Jair Bolsonaro né, mais uma vez faz o questionamento correto mas ele faz também numa abordagem direta na certeza, primeiro de que os generais não vão permitir, então ele sabe que ele está apenas provocando para chegar a um acordo com os generais, e também na certeza de que o PT vai sair em defesa do sistema eleitoral que vai consagrar novas e novas e novas derrotas. Vamos lembrar que esse ano é de eleição, que a perspectiva para a gente não é nada boa. Então, mais uma vez, se bobear, daqui a pouco o PT está entrando de novo, como fez em 2018 na justiça eleitoral, não, tem que proibir o Bolsonaro de questionar o nosso sistema maravilhoso, melhor do mundo. Que países muito mais avançados tecnologicamente, Japão, Alemanha... Estados Unidos, nenhum tem isso, né? do voto sem a contraprova, bem que me adota o voto eletrônico, o voto sem contraprova que permite, permita a recontagem e a auditoria. Né? Então, mais uma vez, se faz isso na certeza, primeiro, acho que não vai acontecer, né, que ele tá a adição da base social dele para mostrar para os generais que ele ainda não é descartável, que é preciso chegar a um acordo com ele. Mas, em segundo lugar, na certeza de que o PT vai mais uma vez sair em defesa do indefensável. Inexplicavelmente. Quer dizer, inexplicavelmente, por todo do partido, que se deixa sequestrar pelo interesse de quem, dentro da sigla, não tem voto, como o senhor José Eduardo Cardoso. Né? Duplo Expresso.